temos que tratar, por isso temos que ter cuidado da maneira como é cuidar da maneira como temos semeado, o que temos feito nessa terra, o tempo que temos, que o Senhor tem nos dado, de que maneira temos aproveitado esse tempo, de que maneira temos usado esse tempo, porque com certeza desse tempo também que o Senhor tem nos dado ele vai pedir conta. Que poderíamos ter feito muito mais. Poderíamos aproveitar mais o nosso tempo. Fazendo a vontade de Deus. Levando a palavra de Deus. Intercedendo por aqueles que estão sofrendo. Socorrendo o aflito. Socorrendo o necessitado. E às vezes deixamos isso para depois. E depois, o depois não chega. E a gente acaba... Deixando de fazer tantas coisas Que poderíamos ter feito Então que nesta noite Você possa é, Guardar essas palavras No seu coração Faça o que você puder Hoje pelo seu irmão Pelo seu próximo Faça o que Deus Tem te dado Condições Capacidade Para fazer Pelo seu próximo hoje porque amanhã você e eu não sabemos o que será. Não sabemos o que vai acontecer. No livro do Eclesiastes, no capítulo 9, e o versículo de número 10, diz assim, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Que coisa tremenda, né? Outro livro. Glória a Deus. Escrito pelo grande sábio. Salomão. Livro do Eclesiastes. Livro do pregador. Que coisa tremenda nesta palavra. Tudo quanto te vier a mão para fazer. E que seja coisa boa. Porque se for coisa ruim também que te vier na mão para fazer E de repente você fala, não, eu vou fazer porque eu estou vivo Vai ter que dar conta a Deus Vai ter que prestar conta diante de Deus Tudo quanto te vier na mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra Nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma Pronto. Ali se encerra todas as coisas.